Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje é, eu estou fazendo este vídeo que é, eu quero falar aqui uma coisa, tirar uma dúvida que algumas pessoas me mandaram por e-mail, é, que é uma dúvida muito simples e que pode resolver vários problemas aí principalmente para quem quer trabalhar com vídeo no YouTube e tem dúvidas do que fazer, tá bom? Mas antes eu quero te pedir que se você não for inscrito você possa se inscrever e compartilhar com seus amigos pois o conteúdo desse vídeo pode ser importante para eles também e lógico, como você já vai gostar desse vídeo então deixa seu like, tá bom? E hoje nesse cenário diferente eu quero também te recomendar o curso o Ranqueamento de Vídeos do Erivelto, que eu não sei quando você está vendo, mas se for na data do Black Friday que seria nesta próxima sexta-feira, é, há um desconto especial, tá? eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? e aí você tem todas as informações direto na página de vendas do produto, tá bom? Bom, vamos lá, é, algumas pessoas é, têm algumas dúvidas sobre é, quantos canais você deve ter no YouTube. E é, uma coisa muito simples e até mesmo lógica é a seguinte: é, você deve apenas ter um, um único canal. Sim, um único canal, no máximo dois. Por quê? Porque, porque quando, se você tiver um único canal, você vai colocar toda a sua energia, todo o seu conhecimento, toda a sua base, você vai colocar nesse único canal. Então, as chances dele crescer mais rapidamente é muito melhor. Inclusive, tem uma, uma, uma, uma passagem né, que os maiores players aí do mercado, se você parar para ver, os caras só têm, na verdade, um canal. Né? Vários deles, tá? o Eric Rocha, o Alex Vargas, é, entre outros, o né, Samuel Pereira, esses caras, eles só tem um canal Então eles colocam toda a sua energia Naquele canal Todo o seu foco né? Por isso que é importante você escolher um nicho né Um nicho, escolha um nicho legal Pode ser qualquer nicho, tá? Mas é, Eu sempre falo aqui é, Fuja, fuja do trivial Fuja daqueles nichos Mais que estão a toda hora Emagrecimento Ganhar dinheiro é, E também você, você ficar correndo atrás desses nichos que são muito saturados porque já tem muita gente trabalhando ali né? procure nichos é, menos, menos procurados por exemplo, nichos de orquídeas, de plantas, de crochê, é, de beleza então são outros nichos, pouco, música são inúmeros é, nichos pouco explorados e que você pode se dar bem mas é lógico, faça um único canal Coloque toda a sua energia, seu foco nesse único canal, certo? E faça ele crescer aos poucos. Se você fizer um vídeo por dia, todos os dias, mesmo que você não tenha tempo, você trabalhe fora e tal, 15 minutinhos você faz o canal crescer e consegue ter muitas... Beleza? É isso aí, Eu espero aí ter tirado a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se, compartilhe, tá? E é, lembrando... Curso Ranqueamento de Vídeos do Erivelto, Pulo do Gato. É o primeiro link aqui ó, na descrição, beleza? Valeu aí, um abraço, até mais.